Para não ter problemas, é importante você verificar se a origem dos seus recursos é lícita e permitida pela legislação. Você pode utilizar recursos próprios seus candidatos, pode receber doações do partido, de outros candidatos, pode vender bens... Pode fazer eventos de arrecadação de recursos para utilizar em sua campanha. Pode ter aplicações financeiras e utilizar os seus rendimentos também nos seus gastos eleitorais. Pode receber de pessoas físicas tanto doações financeiras como empréstimos de bens móveis, imóveis e também da prestação de serviço. É importante que você saiba as regras de cada um deles para não ter problemas. Um grande abraço, até o próximo áudio ou vídeo.